Olá amigos Olá amigas de todo o Brasil estamos aqui de novo no ar aqui pelo Facebook mas esse programa será transmitido também depois no nosso canal no YouTube o brotar da semente e vou pedindo a vocês que se inscrevam lá no nosso canal brotar da semente no YouTube que é a nossa ferramenta de comunicação com vocês é onde nós fazemos os nossos vídeos Hoje nós estamos aqui com o Marcos André Rodrigues, ele que é um agricultor familiar de Frei Rogério, Santa Catarina. Ele também tem um YouTube é, que chama-se Opinião de Esquerda. Então, muito importante procurar lá o Marcos André Rodrigues, Opinião de Esquerda, no YouTube. Se inscrever também no YouTube dele. E ele também está no Facebook, Marcos André Rodrigues, Opinião de de esquerda. Por que, que nós convidamos aqui hoje o Marcos André Rodrigues? Porque nós vivenciamos no Brasil, pelo menos do dia 6 até o dia 10, uma tentativa de golpe de Estado aí promovido por apoiadores bolsonaristas, por agitadores aí, que chegaram a fechar estradas, enfim promovidos por um pessoal aí que se dizia combater o comunismo, um pessoal que defendia voto auditável, fechamento do STF, enfim, uma série de barbaridades. Esse golpe, a priori, pelo menos por esses dias, ele fracassou. Pelo menos por esses dias ele fracassou. Mas um dos personagens aí, Chamou muita atenção da mídia, não sabemos se ele é realmente uma liderança do meio bolsonarista ou trata-se de apenas de um porta-voz, de um pau-mandado de, de empresários, que é o tal do Zé Trovão. Então é a partir dele que nós vamos tentar dialogar aqui sobre essa tentativa de golpe que o Brasil sofreu nesses dias. Então boa noite Marcos André Rodrigues. Boa noite aí, o companheiro Jânio Ribeiro aí. Boa noite a todo, toda a companheirada petista, boa noite a toda a companheirada esquerda, né? E seguidor aí do Jânio Ribeiro, os nossos seguidores também, né? Então é isso aí, nós na luta aqui no Frei Rogério Santa Catarina, né? E, e para falar, né, para envergonhar Santa Catarina aí, é que nós temos esse, esse cara aí, Chamado Zé Trovão aí, que justamente que o Gênio Ribeiro fala aí, né? É, tu liga no jornal aí, é Zé Trovão. Tu coloca, tu vai no Facebook é Zé Trovão. Então hoje nós vamos, nós vamos bater um papo sobre esse cara aí, né? Bacana, Marcos! E hoje nós vamos sortear aqui um livro. Então, você aí que quiser concorrer a um livro eu vou mandar na sua casa, depois eu vou pegar o endereço com você, já está aqui, o envelope já está aqui, é um, uma promoção aí de apoio aos Correios, Correios Públicos, Correios do Brasil, então estamos aqui com seis livros que eu separei, eu vou sortear, uma pessoa vai escolher um desses seis livros, aí depois lá o sorteado vai poder falar é, lá, é, qual livro que quer. Então, eu tenho um livro sobre Indaiatuba, para quem é de Indaiatuba, sobre é, três anos da Folha da Gente, um antigo jornal, aqui tem artigos de várias lideranças políticas de Indaiatuba, artigos sobre o SUS, sobre várias áreas interessantes. Para quem é de Minas, nós temos aqui Herança Maldita, o Desgoverno Tucano em Minas Gerais, um livro do Durval Ângelo Andrade, que hoje é do TCE aqui de Minas, ajuda a entender aqui a situação de Minas. Um livro do Engels, que é o parceiro do, do Marx, que é sobre a origem da família da propriedade privada do Estado, muito importante para quem quer entender por que, que nós defendemos né, o socialismo, por que, que nós defendemos uma sociedade justa. Esse livro é Memórias do Segundo Encontro Americano pela Humanidade contra o Neoliberalismo. Esse tem artigos de lideranças de esquerda do mundo inteiro e do Brasil também, falando sobre o neoliberalismo, esse tem um, um contexto mais lá do ano 2000, mas muita coisa que está dizendo aqui ainda é atual. Esse é sobre o combate à corrupção nas prefeituras, e esse é sonhar o futuro, mudar o presente, é, diálogos contra o racismo por uma estratégia de inclusão racial no Brasil. Então está aí, um desses livros será sorteado para um de vocês hoje, é só escrever aí no chat, eu quero participar do sorteio do livro. Vou escrever o seu nome, vou botar aqui numa urninha e no final da live nós iremos sortear. Mas sem muitas delongas, vamos lá. O Brasil viveu aí, o Brasil viveu um clima de terror. Essa turma aí liderada entre aspas, né, ele era o porta-voz, de certo modo, eles falaram que iriam paralisar o Brasil. E eles começaram um movimento aí que, pelo menos, bloqueou muitas estradas, estradas-chave, chaves aí no, no abastecimento. Então, pareceu, pelo menos, nesses quatro dias, que tudo que eles planejaram, e parece que há muito tempo eles vinham planejando, eles cumpriram. E só não foi a cabo, só não foi adiante, só não ficou aí um tempo maior de arruaça, porque houve o recuo aí, o tal recuo do é, Bolsonaro. Eu vi que o Marcos André Rodrigues fez aí vários vídeos, várias lives, inclusive no seu YouTube. Então, para começar aqui a nossa prosa, Marcos André Rodrigues, você que é um, um agricultor familiar aí de Frei Rogério, uma importante cidade aí é, de Santa Catarina. É, quem, é, quem é o Zé Trovão? Quem é o Zé Trovão? que falam na mídia que ele é um youtuber bolsonarista, a mídia fala que ele é de São Paulo, mas ele é de São Paulo ou ele é de Joinville? Enfim, você que ouviu muito, que conhece aí, quem é Zé Trovão? Então, boa noite a todos aí né que estão por aí, né? Eu abri ali o, o bate-papo, ali o companheiro Manézinho Maria Antunes já estão por aí, né? Uh, Ivo Cordeiro também, eu vi que tá por aí também. Boa noite a toda companheirada ainda. Então assim, ó, eu vi, eu vi aí na internet sim um, um, um, um é um vídeo e uma e uma publicação aí circulando aí na internet que ali o cara o cara pega e diz assim que que esse é trovão, na verdade, diz que ele ele nem caminhoneiro é, nem habilitado ele é. Agora, se isso é verdade, não sei. Ao menos ele fazia live de dentro do caminhão. Assim, eu, eu vi várias lives dele aí na, na passada aí. Logo no início que ele começou com essa, com essa loucuragem dele aí, essa bagunça toda dele aí, ele fazia live dentro do caminhão. Se era dele, eu não sei. Uh, se ele sabe dirigir, também não sei. Então, assim, é, é uma coisa assim que essa parte aí eu não sei como é que é, né? Mas é o que está repercutindo aí na internet que diz que ele não, não tem caminhão, mas vamos dizer assim, o, esse Zé Trovão aí, eu venho acompanhando esse cara aí, uh, desde, vamos dizer assim, aquela, aquela mobilização que foi ainda esse ano, eu falei que era do ano passado, mas foi ainda esse ano, eu acho que toda acompanhada lembra aí aquela mobilização do agronegócio em Brasília, uh, o que que aconteceu? O que aconteceu mais antes dessa dessa mobilização uh, e dessa mobilização de Brasília uh, a passada, né? Eu eu já assistia as lives dele, já criticava as lives dele e assim uma crítica assim ed educada até na verdade. Né? E eu eu na verdade assim eu até uma vez cheguei até mandar uma mensagem na página dele, daí a, ele pegou e me bloqueou. Daí eu entrava assistia a live dele com outro perfil que eu tenho ali. A gente, até eu mandei a mensagem, peguei e disse, abandone isso aí, abandona essa essa tua lida aí, porque isso aí vai resultar cadeia para você, você vai para cadeia, você está falando muita bobagem. você está você tá falando coisas assim que é, vai contra a Constituição, é, é antidemocrático, eu disse, eu acho que tu não entende. Daí apareceu lá, no né, outro dia eu fui lá, olhei, ele visualizou a mensagem, só que ele me bloqueou, porque eu não podia mais comentar e nem mandar mensagem para nada. Então, assim, mas mesmo assim, eu conseguia entrar e comentar, né, nas lives dele com outro perfil. Mas então, daí, eu até, a gente vem acompanhando esse cara, e eu vinha criticando ele há tempo já, uh, por causa da forma que ele agia, né. Então, o que, que aconteceu? No passado, ele tentou uh, chamar um público em Joinville, Santa Catarina, Uh, chamar um público aí para frente aí do, do, do batalhão aí da polícia do Exército Brasileiro, né, da Polícia Militar aí de Joinville, o quartel do Exército, na verdade, né? é, um, é um quartel, se eu não me engano, é verde lá, azul, uma coisa assim em Joinville, tem vídeos aí na internet dele que ele, ele faz vídeo na frente do quartel da, da, do Exército. O que que aconteceu? Frustrada? muito frustrada aquela... aquela lida dela... aquela mobilização dela... chegou no dia... o que que aconteceu? Uh, na frente do... do quartel do exército em Joinville... apareceu cinco pessoas... cinco patriotas apareceu lá... então assim... daí ali eu comecei a, a, a... eu não seguia... eu não curtia ele... mas eu sabia os horários que ele entrava nas lives... e que ele entrava com live ao vivo... e eu comecei a escrever... comecei a comentar... E daí eu comecei a prestar atenção na, naquele cara ali... o que que ele falava... o que que ele falava... e daí o que que aconteceu... Uh, eu comecei a observar, né... observar... daí depois dele surgiu um outro cara aí também... esse cara ficou quietinho no canto dele agora... depois que a polícia uh, federal entrou na casa deles ali... esse outro cara ficou quieto... ficou quieto... e, e eu vinha prestando atenção, né... antes... antes desse, dele se juntar com esse outro cara... Né, esse outro cara esse tal de Turíbio Torres aí, de, de Joinville, era, vamos dizer assim, era o cara que transportava o Zé Trovão, agora, para organizar essas mobilizações de agora, é o que transportava o Zé Trovão. E daí eu vinha observando que as os discursos dele era de ódio, era de ódio, era ele é antipetista radical, ele ele é, ele, vamos dizer assim, ó, ele, ele não ele não gosta de petista ele não gosta do pt ele não gosta da esquerda e até assim eu enviava mensagem assim a, a, nos comentários ali no outro outro perfil uh, eu dizia para eles assim porque uh, o porque por comunismo vocês sabem o que que é comunismo eles nunca nunca responderam o que que é comunismo então assim e daí dali frente assim a gente conseguiu a fazer, a, a, a tirar assim, ó, qual é a ideia do, do Zé Trovão? Ele tentou em Joinville, não deu certo, mas eu vinha observando, e assim, por isso que eu vinha cada pouco divulgando até o companheiro Manézinho dizer, esquece esse Zé Trovão, mas eu até falei um, um dia numa live, eu disse, esse cara, ele está com ideias antidemocráticas, antidemocráticas, só tá faltando dinheiro para ele, só tá faltando dinheiro para ele, para ele seguir em frente, e o que que aconteceu? Então vamos dizer assim, vamos falar um pouco assim. Ó, ele ele é de São Paulo, é nascido em São Paulo, mora em Santa Catarina. Não sei quanto tempo, não não não lembro quanto tempo. Assim não, não sei quanto tempo que ele que ele reside ali em Joinville, mas ele mora em Joinville, Santa Catarina. Uh, daí o que que o que que o que, que se aconteceu, né? Como ele teve essa frustração aí, né, em Joinville? Ele, ele foi além, né, ele foi além, né, então assim, ele começou a fazer lives de dentro dos caminhões, do caminhão, né, do caminhão ali, uma vez ele fez uma live disse que estava em Feira de Santana, Bahia, né? é, daí uma, uma vez, daí depois dessa, dessa frustração dele, ele veio com uma live chorando e dizendo, cadê nossos patriotas, então assim, bem decepcionado, então vamos dizer assim, que Santa Catarina, aqui em Joinville, ele não conseguiu fazer muita coisa naquela época, né, e daí o que, que aconteceu? Ele seguiu, ele seguiu aí nas lives e eu acompanhava ele, a Maria Antunes é uma pessoa assim, uma companheira que também seguiu ele, a Maria Antunes com... a Maria Antunes aí, uh, vamos dizer assim, ela, ela seguia, tem o, o companheiro Davi aí de, de Florianópolis, também seguia, então vamos dizer assim, várias pessoas, nosso aí da esquerda, do, do PT, petista e esquerdista, começaram a observar o que, que esse cara tava fazendo, né, eu também, né? os momentos assim que eu, que eu tinha tempo, eu ia lá, dava uma olhada para ver o que, que ele estava fa fazendo, assim, né, e eu já sabia, assim, né, que, a, que a, a, ele queria chegar até, a, vamos dizer assim, com a ideia de golpe, mas o que que acontecia? O Bolsonaro falava ali, vocês lembram ali, uma vez, quando ele falava em voto impresso. Então o Zé Trovão fazia live batendo em cima do voto impresso. O voto impresso e voto impresso. Não tinha mais... Não, fala, não se falava mais do que isso. Deu o que, que aconteceu? Ele, depois dessa, dessa mobilização frustrada de Joinville, ele se reuniu, assim, ó, começou a fazer live junto com, com esse cara aí de São Paulo, aí, de, de, de, do Paraná, Marinaldo Machado. Aí. E daí depois começou a fazer live ali junto com o Odilon Fonseca. O Dilão Fonseca teve em, em, em Brasília. Daí o que, que aconteceu? O Dilão Fonseca é do Mato Grosso, né? É do Mato Grosso. Deu aquela mobilização de Brasília, aquela época lá, né, que foi lá o agro, né, e, o, e um pessoal lá em Brasília, eu acho que reunia, reuniu ali é, duas mil pessoas num pau brabo O Zé Trovão teve a oportunidade de trepar em cima da carreta de som e, e dar, um, dar um pronunciamento da, da, da visão dele. Então, assim, ó, eu, eu abri a página Opinião de esquerda, logo em seguida, ele abriu a página dele. Então, assim, uh, a partir, uh, nós estávamos assim, ó, uh, uh, eu até tinha mais seguidor do que ele. Daí, o que, que aconteceu? Depois dessa mobilização de Brasília, ele, ele teve assim, uma abrangência na página dele muito grande. É, de 4 mil uh, seguidor, ele foi para 9. Assim, dentro de, de, de 15 dias. Dentro de 15 dias ele foi para 9. Por quê? Porque o agro... O agro já estava de olho nele. De olho nele. Por causa do discurso idiota dele... E eles precisavam de um cavalo... De Troia, desse tipo assim... Um cobaia... Para fazer o que o Zé Trovão estava fazendo. Né? Então, vamos dizer assim que... Ele seguiu. Era o voto impresso. Ali era o voto impresso. Era o voto impresso. A partir que... Foi sepultado o voto impresso... Ele começou a bater o Bolsonaro começou a bater, atacar os ministros do STF, o Zé Trovão também começou. E eu seguinte, e eu prestando atenção, e cada live eu falava, ó, oh, isso, o Zé Trovão falou isso, aquilo. Então, assim, várias pessoas, assim, não acreditou uh, o que que o dinheiro faz, não o que o Zé Trovão faz, né? Ele não, ele tem capacidade mesmo para discursar ódio, e, e aquilo ali é um, é um criminoso mesmo, é um criminoso mesmo, né? Então, ele vai pagar na cadeia aí o, o crime que ele cometeu. Né? Então, vamos dizer assim, que daí, a partir, a partir dessa mobilização, que nem eu falei, foi para 9 mil seguidores, né? já passou, né? passou de mim. Né? Deve ter uns que vieram criticar né, na página Opinião de Esquerda, dizendo, viu, Marcos, olha ali, ó, você não tem ciúme aí do Zé Trovão? Ele está ficando famoso na internet. Eu disse, eu não quero ficar famoso que nem ele, porque ele vai para a cadeia. Se ele continuar desse tipo aí, ele vai para cadeia, eu tenho certeza que ele vai para cadeia. E eu vinha batendo em cima, fazia vídeo, batia em cima daquilo ali. Eu disse ele, ele, ele pelo que ele conversa assim, ele quer uma coisa assim uh, ferir a democracia. É Essa a ideia dele. E o que que resultou? O que que resultou dentro de, de vamos dizer assim, de, de poucas semanas? Isso, isso já lá em maio, lá em maio desse ano. Então, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro. Desde maio eles, eles iam batendo live, live, e, e o Zé Trovão já não fazia mais live em caminhão, já não apareceu mais caminhão, já não fazia live mais em casa, ele fazia na casa dele, ele já não fazia mais, o que, que aconteceu? Ele já começou a ir de uma cidade na outra, já esteve em Brasília, já não andava mais de calção e chinelo, andava de paletó, gravata e terno, então o cara já estava mais importante, né, então, sinal que já estava gerando dinheiro, com certeza, já estava gerando dinheiro, já estavam dando dinheiro para ele, para ele fazer isso aí, né? e foi o que, o que, o que deu, que, que, que, que na verdade ele conseguiu formar a liderança Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, através do Odilon Fonseca ali, então, cada estado, o Zé Trovão conseguiu formar um cara, um líder dos caminhoneiros para fazer esse trabalho ali, que era trancar os, os bloqueios. E ele, de maio até, até agosto, ele, eles bateram firmemente em cima do, assim, ó, da, da exoneração dos 11 ministros. Então, eles queriam assim, ó, o fechamento do STF, eles não queriam mais o STF, eles não queriam mais... Os, o, o Senado, o Congresso Nacional, eles não queriam mais, só incomodavam, eles falavam assim que só incomodavam. E o que que, o que que deu? O que que você gerou? Gerou essa mobilização aí, daí o que que aconteceu? O agronegócio já estava de olho nisso aí, né? Dizia, opa, vamos, vamos largar dinheiro na mão desse Zé Trovão, que esse é o cara que nós precisamos. Então, assim, ó, quando o Chorão... Fez vídeo criticando o Zé Trovão, dizendo que ele não representa a categoria dos caminhoneiros? É verdade. Vamos dizer assim, ó, tem Agora é só você ver na, na, no TikTok, é só você ver na, no Facebook, tem vários caminhoneiros dizendo assim, ó, 90% da categoria dos caminhoneiros nem conhece o Zé Trovão. Só estão conhecendo agora por causa da mídia, né? É por, é por causa da mídia. Então, assim, é, vamos dizer assim que... que é quase um ano, um ano aí o Zé Trovão ele veio fazendo esse trabalho golpista. Veja, né? Nós temos em setembro. Ele começou em outubro do ano passado. Outubro do ano passado eu já comecei a observar esse cara aí. Eu comecei a observar, mas beleza, ele fazia umas lives atacando o PT. Era o nove dedo. Daí, uh, por último ali, ele começou a chamar o Lula de escroto, um monte de, de, de palavrão, né? E eu comecei a ver, né? E eu até fiz um vídeo dizer Dizer quem é você? Quem é Zé Trovão? Quem é Zé Trovão e quem, quem é o Lula? O Lula é ex-presidente por dois mandatos. É metalúrgico, é ex-metalúrgico. Trabalhou na vida, cortou o dedinho dele trabalhando. Quem é Zé Trovão? Quem foi Zé Trovão? Alguém conheceu Zé Trovão no passado? Eu nunca vi falar. Eu nunca vi falar. Só fui ver, saber de Zé Trovão agora, em outubro do ano passado. Vamos dizer que um ano, assim, ó, ele começou a, a, a querer dar, ajudar, assim, ó, contribuir com esse golpe aí, que vamos dizer assim, graças a Deus, que foi muito frustrado, foi fracassado, assim, né? Então, vamos dizer assim, que, que ele, o que o Bolsonaro falava, ele, ele tentava, vamos fazer assim, executar. O que o Bolsonaro falava, ele executava. Ele, o Bolsonaro falava... Ô Marcos, eu tenho, uma, eu tenho uma questão sobre isso, mas segura só um pouco aí. Daqui a pouco a gente vai trazer um convidado aqui também, que já está aguardando aí na, na antessala. Espera só um momento, que daqui a pouco também nós vamos trazer. Então, vamos ler aqui os comentários. Rádio 13, abraço para todos uhum. os participantes e militantes guerreiros. Boa noite, companheiros. Posso compartilhar? Claro, Mario Antunes pode compartilhar, uhum. pode curtir. É, Manezinho Santos, Rádio 3, abraço para Mário Antunes, José Alencar, Professor Levon, Raquel Tanaka, Ronaldo Carlos, Tauá, Santana, Manuel Silva, Boquinha e todos aí, PT de ponta a ponta, é uma comunidade petista que vai se formando aí, eu quero participar do sorteio do livro, então Mário Antunes, já está escrito seu nome aqui, você já é uma das participantes aí, o, o sorteado vai escolher um dos seis livros, um dos seis livros que eu tenho aqui na minha mão, é uma campanha em defesa dos Correios Públicos e incentivando a leitura. Vou pedir a vocês também que se inscrevam na minha página no YouTube, Brotar da Semente, e também na página do Marcos Rodrigues no YouTube, Marcos Rodrigues, Opinião de Esquerda. Aqui o Manezinho mandando um abraço para o Ivo Cordeiro, Manezinho Santos, boa noite. A Maria Antunes, eu quero participar, então está aqui Maria Antunes, também está aqui. Maria Antunes também participando do sorteio. Rádio 3, Zé Trovão é laranja, cabeça fraca, pau mandado, Polícia Federal passa cima mãe uhum. dele, fascistas não passarão nunca, está dizendo aqui o Manezinho Santos. E ele, é, existe aí um mandado, mandado de prisão contra ele, inclusive eu assisti uma, uma live dele, e, e ele, como alguém que já está um ano na, na estrada fazendo live, ele sabe a diferença, mas eu acho que ele fez, fez um, um, um ato fábio, porque ele disse o seguinte, que o Alexandre de Moraes tinha emitido um mandato contra ele e que ele iria, é, não iria cumprir, que só na Paulista que ele ia se entregar, enfim, uma mentirada também muito grande. Como mandato é, é aquilo que é eleito, é o deputado, é o senador, e mandado é aquilo que o Alexandre manda, manda buscar os criminosos, e como ele está na, na, na estrada, aí, ele deve saber a diferença, então, esse ato falho eventualmente, é porque o que ele busca no, no futuro é um, um, um mandato, né? ele deve estar tá se preparando aí para ser candidato a alguma coisa. Agostinho Marian, boa noite, companheiros. Abraço, caminhoneiro sanfoneiro, que é o Agostinho Marian do Brasil. Está aqui o Guilherme Lopes, fora Bolsonaro e sua quadrilha. Rádio 13, fora Bolsonaro e sua quadrilha de fascistas bandidos. Não sei se pode falar isso aqui, mas o Facebook que veja aí e não estamos falando nada demais, porque é o que é. é. Lula, presidente, é isso aí. É, Guilherme Lopes, da Cidade Açú, Rio Grande do Norte. Grande abraço, companheiro. Que bacana, Brasil de ponta a ponta. Valdir Pereira, boa noite a todos e todas. Aqui o Guilherme, Lula, presidente. Maria, Maria Antunes, sim, que ela respondeu uma questão que o, que o Marcos colocou, que ela acompanha também aí as lives. Abraço para o Manezinho, mandando aqui para o Alessandro Santana. É, as primeiras lives eram de Muito ódio. Abraço para o companheiro Valdir Pereira, grande abraço aqui também, o Ivo Cordeiro também mandando um abraço, e o Valdir Pereira. Bom, pelo que eu entendi, então, o, o Zé Trovão era um bolsonarista como esses, aqui também teve uns bolsonaristas, uma medusa que ficou em frente ao quartel, aqui perto aqui de onde eu moro, que na época eles pediam intervenção militar. Então, essa turma vem, uma, uma época eles pedem intervenção militar, depois eles fizeram, o voto auditável, agora o fechamento do STF. Então, desde o começo do é, governo Bolsonaro, ele não sabe fazer outra coisa a não ser inventar uma pauta de direita para motivar, para poder, é, digamos assim, manter a sua base aí mobilizada. Eles até fizeram alguns eventos é, pelo voto auditável, mas que foram poucas pessoas. Então, pelo que você está me falando, ele vem nessas, nessa seara e aí ele encontra-se com essa turma do agronegócio, digamos a turma do Sérgio Reis, que foi a uhum. turma que deve, pelo, pelo que as investigações do Alexandre Moraes vem fazendo, é a turma que deve ter bancado isso, tanto que ele prendeu o Sérgio Reis. O, o Zé Trovão pode ser preso a qualquer momento, porque ele existe ainda o um mandado de busca contra ele, que eu não sei por que a Interpol não, não cumpriu ainda, e o ministro aí do Paraná, que é o ministro, negou o habeas corpus para ele, que é o ministro Faquin Antes de, de chamar o nosso convidado aqui, aí depois eu vou chamar ele, ele vai ficar aguardando aqui para ele fazer a, a questão dele aqui, é, Marcos, eu queria que você me respondesse o seguinte, na sua opinião, na sua opinião, essa turma ganhou muito dinheiro para fazer isso? Porque o Zé Trovão, seja ele quem seja, seja ele um, só uma voz, só um porta-voz, mas o fato é que ele falou: vão fechar as estradas e os caminhoneiros, 16 de 16 pontos aí, no mínimo, fechou as estradas mesmo. Então, ele era um, um digamos, uma espécie de capitão ali do, do, do movimento. Planejaram para ele dar, dar, dar a senha. Provavelmente, para ele não ser preso, alguém colocou ele no México ou em algum outro lugar. Porque também me chama a atenção que alguém que odeia tanto o comunismo, odeia tanto a esquerda, como é que alguém foi para o México que é um país governado pela esquerda? Que é o Lopes Obrador, que é um governo de esquerda no México. Então, tem algumas questões aí que são confusas para mim. Mas o que eu queria perguntar para você, você que acompanha esse pessoal, eles acreditam nisso mesmo? É uma bandeira da vida deles? Ou você acha que foi muito dinheiro que motivou não só Zé Trovão, mas esses, não lideranças caminhoneiras, mas esses milicianos, porque isso foi coisa de milícia, eles não tinham causa nenhuma, que fecharam estradas e que queriam golpe, que queriam deposição do STF? Ah, com certeza, com certeza, aí, aí, aí girou, girou, girou dinheiro, girou aí muito dinheiro, uh, muito dinheiro aí girou aí na, na, nessa, nessa questão aí do Zé Trovão, e, e vamos dizer assim que, uh, um, no México, Aí, aí, na verdade, girou muito dinheiro para ele, ele organizar, assim, ó, porque ele diz que tá no México. Daí que o Jânio Ribeiro fala, assim, uh, por que, que ele não foi preso até agora? Então, assim, ó, ele só deu uma colher de chá, assim, para a Polícia Federal, e daí a Polícia Federal meio caiu, assim, diz que identificou uh, o Zé Trovão lá no hotel, já tinha, uh, diz que a Polícia Federal tava, a Interpol diz que ia efetuar a prisão, e ele tava aguardando a prisão, mas até agora você não vê, não vê a prisão dele, né? e daí você vê, assim, uh, o Oswaldo Eustáquio, né, o Oswaldo Eustáquio, aquele lá que, que, que faz live também e diz que a Polícia Federal prendeu ele, ele estava 100%, e daí devolveram ele na casa com a coluna quebrada, mentira, ele sofreu um acidente e quebrou a coluna, ele sofreu um acidente de carro, bateu um carro, capotou ali e, e, e quebrou a coluna, ele está de cadeira de roda, daí que nem assistindo ali agora o da Tena, está batendo em cima dessa questão da prisão do Zé Trovão, como é que um cara, o, o, esse Eustáquio, ele vai para o México, de cadeira de roda? quem que levou ele? de agora o Zé Trovão aparece lá fazendo vídeo, junto com esse Eustáquio, no México, será que está no México? Aí que está, será que está lá, no México? Quem que levou ele? E por que, que a polícia não prende ele? Por que, que a Polícia Federal disse que estava monitorando ele no, no hotel? E por que, que até agora não prendeu? Não prendeu o Zé Trovão? Que, quem levou, quem, se levaram ele para o México, se é que ele está no México, uh, foi, foi aí, foi o agronegócio. Não adianta, não adianta dizer assim ó, que, que não teve dinheiro. Teve muito dinheiro para esses líderes aí que lideraram essa mobilização antidemocrática, essa mobilização fascista, isso girou muito dinheiro, muito dinheiro, então vamos dizer assim, que segundo que o Zé Trovão deu a entrevista aí o Cabrini, aí na Record, ele pega e diz assim que que diz que ele não vai se entregar assim, né, antes ele se entregava, agora ele falou, essa semana aí, acho que é quinta-feira, que ele diz que não vai se entregar, ele não vai se entregar porque ele diz que ele não é bandido, bandido é quem tá prendendo ele, veja, veja como é que é a, a mente de um cara desse, né, só que eu fico, é, que nem eu disse, eu fico pensando como é que ele estava na mão da polícia? Nem como é que até agora não não não apareceu a prisão dele? Então, assim, uh, vamos dizer assim, ele diz que está longe da família. Não é assim, de, do nada, assim, é só amor a, a, o Bolsonaro ali, uh, não é que ele está fazendo isso. E tem muito dinheiro em jogo, é muito dinheiro, e, e vamos dizer assim, ó, se a Polícia Federal não prender esse cara e botar na cadeia, esse cara vai armar mais coisa para frente, assim, ó, porque uh, o agronegócio já, já no caso, uh, fez assim, ó, já convive com ele, e, e daí viu que o, o Zé Trovão ele faz o perfil do agronegócio, que no, no caso o agronegócio precisava de um cara assim, ó. Tentou com o Sérgio Reis, o Sérgio Reis já meio velho, né? Já meio, meio, meio pra lá do que para cá, não deu, né? O outro aí de Joinville, que é esse que eu falei, esse Turibo Torres aí. O cara é dono de, uma, de duas garagens de carro, de veículos aí em Joinville. Então ele, ó, se recostou. Epa, não quero, não quero porque eu... Então ele foi atender o comércio dele e abandonou essa lida aí com o Zé Trovão. Aí. Ele abandonou, e era o cara que transportava o Zé Trovão na cidade, tudo aí, ó. É, é, Joinville, ele parece que andou Brasília, tudo ali. É, era o, esse, esse Turíbe, Zé Trovão. Daí, a partir que o agronegócio começou a chegar dinheiro, o Zé Trovão começou a andar de avião. Avião, helicóptero e assim por diante. Então, assim, uh, não é pouco dinheiro que, que gira em cima desse cara aí. É muito dinheiro. É muito dinheiro para ele, ele abandonar tudo, assim, abandonar até a família e pegar e ir para esse lado aí. Pode ter certeza que tem muito dinheiro, mas se, eu disse, a polícia não prender ele. Uh, vamos dizer assim, que ele, ele tem capacidade de fazer mais, mais coisas, mesmo que, que, vamos dizer assim, que ele, fa, ali, segundo o que ele falou no Cabrini, que ele representa, ele tem representatividade aí de um milhão de caminhoneiros, coisas que os líderes dos caminhoneiros falaram que não existem, não é. A liderança dele é aqueles caminhoneiros que, que bloquearam BR BR. Que, quem que bloqueou as BR foi o agronegócio, o agronegócio que, que, que atravessou... Uh, trator, carreta, uh, coletadeiras, eles que atravessaram. deus os outros que estavam vindo atrás dali, tocaram de parar. Então, é, tinha... é, é exatamente isso. Quem viu os vídeos aí no, no WhatsApp percebeu que teve locais que chegou lá a caçamba, derramou lá, não sei se é terra, se é, se é soja, o que, que é. Então, as estradas foram fechadas com os esquemas mais criminosos que se possa imaginar e todas teve o mesmo perfil poucas pessoas mas pessoas que estavam prontas ali para uma ação então tudo indica que o Zé Trovão é um capitão de um esquema mas aí tem várias questões que é porque não prenderam ainda porque se tá no México seria fácil prender ninguém pega um avião que não seja rastreável. Avião é muito, é muito fácil rastrear um avião. A Polícia Federal, hum. passaporte, passaporte é Polícia Federal, meu amigo. Tá lá Zé Trovão, Marcos Pereira, não sei nos Gomes, não sei do que. Tá preso. Hum. Então essa como é a questão. Como é que ele essa foi é uma lá? Questão. A, outra, a, a outra coisa, um dia ele fala que vai se entregar, depois ele não vai se entregar. Quem não quer que o Zé Trovão se entregue, porque se ele se entregar, será que ele, é ele que tem um esquema para entregar que quem for o os financiadores disso então tem várias questões e que a mídia também não não não está fazendo só fica uhum. aí falando do, do do da questão floco mas é do flow do Zé Trovão. Ah, Zé Trovão Zé Trovão e mais não não traz esses elementos mas Marcos vou trazer um convidado aqui que quer também dialogar com você e trazer algumas questões aí sobre eles então, Manezinho Santos, Rádio 13 A palavra está com você Boa noite Brasil Boa noite Rádio 13 Aumenta o Aumenta o som <SILHARES> É o nosso cantinho da alegria, nossa Rádio 13, boa noite Brasil, boa noite O nosso grande líder, nosso grande líder de Frei Rogério, nosso companheiro gigante, gigante O nosso companheiro aí é, é, Marcos Rodrigo, opinião de esquerda Grande abraço para você, Jânio Ribeiro Vocês, eu, eu, eu gostaria até de ouvir Só de ouvir, eu gostaria de colocar só algumas coisas Muito rápido e parar primeiro Primeiro porque nós temos que obedecer horário Horário, e, aqui um pouco eu tenho que entrar lá na opinião de esquerda Que é esse companheiro que está aqui de frente comigo Certo, meu querido? primeiro... Ele está ouvindo ou não? Ah, ouvi, Tô ouvindo. Estou porque... ouvindo, ouvindo. Então, ele tem que estar tá lá na live dele, que os seguidores dele não tem que seguir ele, e nós também, obrigação nossa. Deixa eu falar rapidinho, mandar um abraço aí para o nosso companheiro Kaique, que é lá de Três Corações, a Mária, companheira que está aí, seu Mário Vicente o Caminhoneiro do Brasil, Alessandro Santana, Marcos Miranda... Ronaldo, o Kaique, que eu já falei, seu Valdir Pereira, que está aí, Luciana Ribeiro. grande abraço para todos os seguidores de todos a esquerda do Brasil. Deixa eu falar rapidinho aqui, depois eu quero pedir licença para vocês dois, tá? Que o coração está doendo. Ex-ministro ja Gerdel, e aí, quem é esse cara? Quem é esse Gerdel? Vocês lembram-se? Lembram-se? A mala de dinheiro? Tudo bem, não vou discutir Cinquenta... isso. 51 um milhões, né? Isso. isso, ótimo, muito bem, companheiro. Então, senhor, excelentíssimo Fachin, não vou, não vou criticar não, tá? Cada um faz o que quer. Mas é importante o povo saber. Porque eu fico louco. Eu, eu sou um militante. Eu sou um cidadão que respeita a nação brasileira. Eu sou um cidadão que respeita as pessoas. Então é importante a gente falar. As pessoas que é bandido, que é bandido, está solto. As pessoas que é bandido, a verdade é essa, está solto. O homem que tirou milhões de pessoas da miséria, Luiz Inácio Lula da Silva teve que ficar 580 dias na cadeia. Eu nunca vou esquecer. Quero morrer pensando por, que, que, as pessoas, por que, que as pessoas fizeram essa maldade. Quem são esses senhores? São os senhores que estão lá na justiça e que fizeram tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Então é muito triste essas coisas. Temer, Temer, senhor Temer, quem é você para fazer uma carta para Bolsonaro? Vocês estão manipulando tudo. Quem é você para fazer uma carta ou falar que o Bolsonaro falou com o senhor Alexandre de Moraes? Isso é tudo manipulação. Para com isso. Não estou falando de Alexandre de Moraes, não. Estou falando da manipulação que existe. Quem é Temer? Cara que deu golpe estava junto com o PT, estava administrando esse país e foi depois e deu golpe. Porque tiraram a Dilma na época errada. Certo? Certo, companheiro? Marcos Rodrigo e Jânio Ribeiro. E vocês que estão assistindo. Então é um absurdo essas coisas. É um absurdo, tá? Então, seu Temer, Fique muito atento Porque todas as vezes Que acontecem essas coisas Aí as pessoas acham assim Nossa, o Temer, olha Está fazendo ali um, um meio campo Para com isso Que meio campo? Quem deu golpe no, no, no, no, no Partido dos Trabalhadores Foi você que era Deveria ter vergonha na cara Foi covarde E saíram fora para dar um golpe No Partido MBL MBL MBL ha, ha. Nossa, como que eu odeio fascista, cara, como que eu odeio as pessoas fascistas, e quero falar aqui tá, quero falar aqui olhando na cara de vocês, tá MBL sem problema, querem fazer o seu protesto? Vão PSDB, PTB Centrão, PP, todo o time da direita, todo o time da direita. Querem fazer? A manifestação de vocês, faça. Mas não convide o PT. Estou falando porque PSDB lá na Paulista queria entrar e mostrar a bandeira 45 na frente nossa do PT, que é isso. Que é isso. Então eu não me misturo, porque essas pessoas que foi entrevistada lá e eu vi muito bem, televisão e rádio, Vai, vocês querem estar junto com o PT, aí o PSDB, não, os, os comandantes, os caras da coordenação lá do PSDB, não, e nem lembro, nem sei, nem quero saber quem são, mas exatamente isso que falaram. MDL, quem são vocês? Fascista, que chama o PT de corrupto, Lula de ladrão, e vocês, o dia 12, ainda bem que vocês nos chamaram. E agora tem pessoas, infelizmente Infelizmente Mas também não quero Também ficar batendo nisso não Que fica achando que tem que ir o dia 12 São essas pessoas que chamaram PSBB, DEM, PP PTB, Centrão Que chamaram Lula de ladrão Nós aqui, Marcos Todos nós que somos militantes Chamaram nós de bandido Nós de Corrupto, e eu não aceito isso. Jamais eu vou. Cada um segue seu rumo, cada macaco no seu galho. Vão lá, fique, faça sua manifestação e, se der certo, tudo bem para tirar o Bolsonaro. Mas não conte com esse cidadão, Manezinho Santos, porque jamais, jamais, jamais. Mas é bom vocês saberem, colocando aqui para vocês saberem quem são essas pessoas, tá? MBL, PSDB, DEM, PP, é, PTB, Centrão, é que tiraram todos os direitos dos trabalhadores e eu não aguento esse tipo de coisa. Então, vocês são covardes e para mim eu não aceito, não aceito nunca. E vocês vão pagar tudo por isso, que eu quero mostrar cara, de um por um. De um por um. Tá? Aqui nas redes sociais, tiraram o direito dos aposentados. Tirar o direito dos trabalhadores. Então, quando eu venho aqui na live e fico bravo, desculpa aí que eu não estou vendo quem está entrando, tá? Aqui por causa da... Agora eu não consigo. Quando eu estava lá, eu conseguia. Mas abraço para todos. E, e aqui, eu venho aqui e fico digno para falar isso. Então, opinião de esquerda, quero falar um pouquinho que você está falando. Quem é Zé Trovão? Quem é Zé Trovão? Zé Trovão? O raio vai cair na sua cabeça e já está caindo. E você, quando você falou, tem todo uma, uma, um, um trâmite legal, porque se ele está em outro país, Marcos e, e Jânio, e não tem prova concreta, tem prova que ele, que ele ameaçou o STF aqui no Brasil. Mas como ele fugiu para lá, tinha que ter uma prova que ele roubou, um crime que ele matou, isso e aquilo. Mais crime do que isso, eu sei disso. Mas para a justiça de lá, não tem a prova. Então, é um trâmite que tem que fazer de um país para cá para justificar a vinda e depois a polícia pega. Não tem problema, Interpol, tá, vai estar tá guardado, vai responder por isso uma pena, porque tem filho, tem esposa e, infelizmente, as pessoas, por isso que eu sempre coloco aqui e, e o companheiro Jânio leu. Laranja, laranja, cara que é covarde, Pessoas que são covardes. Enfrentei muito isso dentro de uma empresa. Você, militante, era burro de carga das pessoas. Ô, oh, Manezinho, consegue? Aumento para nós. Eu falo Manezinho, mas quando eu falo Manezinho, era um grupo de pessoas que era honesta e lutava pelas reivindicações direito dentro da fábrica. Vocês entenderam, Marcos e Jânio? E todos os seguidores? Vocês entenderam? A gente era burro de carga. Aí, quando recebi o aumento... Nossa, que legal! Tinha nego, para vocês terem uma ideia, pulava uma fábrica, quebrava o braço, porque era um tal de Zé Trovão. Eu, eu, eu coloco essas pessoas dessa forma, entendeu? O cara que pulou para furar a greve era um Zé Trovão, era um Zé Ninguém, que só queria aumento, só queria tirar proveito, e é exatamente isso. É um laranja, está pegando o dinheiro do grande empresário e o que o Marcos... Marcos é, falou aí do, do agronegócio, tem empresário que está investindo, e Tomar trovão. Quando, quando você foi preso, dê o nome desses caras. O Brasil saber quem são. São as mesmas pessoas que defendem a croroquina, que defendem não usar máscara. São a mesma coisa opinião de esquerda. Marcos Rodrigues, você entendeu, Jânio Ribeiro? É a mesma pessoa que é contra, que não querem que o país vá para frente. Vocês me desculpem, entrei agora. Eu gostaria, eu gostaria, antes de eu sair, eu gostaria de pedir para vocês aqui, porque eu estou muito sentido hoje, faz 20 anos que nós perdeu um grande líder, o nosso prefeito Toninho aqui, de Campinas, aqui da minha região, que ia ser um, um prefeito que ia fazer muito por Campinas. E agora eu quero pedir, eu não sei se vocês aceitam ou não, e aí o, o, o brotar da semente, aí eu só vou ficar quietinho, não quero mais falar, aí só vou ouvir Marcos Miranda, mas eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o nosso prefeito Toninho, lá de Campinas. E depois eu quero ouvir a resposta aí de vocês, estou pedindo essa liberdade para você, Marcos, e para você, para você Jânio Ribeiro, por favor. Se você aceitar, a gente faz e depois vocês voltam. Eu já despeço daqui, eu não vou sair, vou ficar quietinho aqui só ouvindo vocês. Ficou aqui, mas eu quero fazer, ok? Tudo bem? Um minuto de silêncio, então, em memória do prefeito Toninho e em memória de Salvador Allende, que foi assassinado num golpe de Estado no Chile. Toninho, presente. Salvador Doninho... Alente, presente. Presente, presente todos. É isso aí. Muito obrigado. viu? Obrigado mesmo, obrigado pelo espaço aí, todos vocês, todos os seguidores. Valeu, companheiro Manezinho, obrigado aí pela sua participação. E a questão que você coloca aí, ela é muito relevante, porque vejam que... Parece que o que eles conseguiram, o Zé Trovão conseguiu, foi o quê? Foi ressuscitar o Temer, né? Ressuscitou o Temer, o Temer fez um acordão lá, botou o Alexandre de Moraes para falar com o Bolsonaro, o Bolsonaro fez uma cartinha que o Temer escreveu, além de, dessa cartinha, parece que o Alexandre de Moraes ficou quatro horas conversando aí com o ministro da Justiça do Temer, e do nada o Fachin soltou o Gidel que é do PMDB, que é amigo do Temer. Então, assim, fica a impressão, fica a impressão, e por isso que o que o Manezinho traz é interessante, que fica a impressão que havia uma pauta secreta. Fica a impressão que os caras na rua estavam defendendo contra o comunismo, defendendo o voto auditável, defendendo o fechamento do STF. Mas e nos bastidores? Será o que, que o pessoal defendeu? Porque o resultado foi esse. Gedel Vieira, solto. E dentro dessa questão, Marcos, André Rodrigues, trazer essa reflexão que você... Eu gosto muito dos do, do seus vídeos e nem sempre eu concordo com, com, com todas as opiniões, o que é normal, nós não temos que concordar mesmo, mas eu gosto porque você é uma pessoa que faz a reflexão. Você pega as notícias, acompanha e você faz a reflexão disso. Isso é importante, a gente, a gente fazer a reflexão. Não é só reproduzir, mas refletir sobre isso. E aí, dentro da, da, da, desse contexto que o Manezinho falou do Gdel, e dentro daquilo, o Bolsonaro falou, o, o Bolsonaro falou uma frase e repetiu. E ele disse: Tem três caminhos para mim. Morto. Veja, o além resistiu a um golpe no Chile, que foi que começou por caminhoneiros e o além foi morto. Num dia como hoje, o Alende resiste lá na lá Moneda e o Pinochet, que era o comandante militar do Chile, bombardeia o Palácio e o Alende, com a sua tropa tropa ali de policiais que foram leais a ele dentro do, do, do Palácio, eles resistiram até o fim, foram mortos por uma ditadura que durou depois Anos e anos, e é de onde vem o Paulo Guedes. Esse é um fato. Companheiro Toninho, mesma coisa. Não, não, não foi um golpe dessa forma, mas ele também morreu em Campinas, numa data... É, foi no dia 10. Então, isso que, que, que o Manézinho traz, do Gdel Gdel Temer, Gedel Temer, e a frase do Bolsonaro, o Bolsonaro falou, tem três caminhos para mim, morto, então, tudo indicava que ele tentaria algo, algo grande e poderia ser morto. Não foi morto. Está vivo, infelizmente infel... né? ou infelizmente, está vivo. Dois, ele falou que poderia ser preso. Pelas coisas que ele falou, cá entre nós, ele deveria ter sido preso, porque ele falou, chamou o ministro do STF de canalha, e falou que não cumpriria mais ordem. Ele não foi preso. O terceiro item que ele falou é que ele sairia vitorioso. Com muita franqueza. Com muita franqueza. Nós estamos falando que ele é um derrotado, que ele é um fracassado. Mas é ele que ainda está lá. O Brasil está sendo queimado. Minas Gerais, Belo Horizonte está cercado por queimadas aqui. Zé Trovão, que fechou 16 estradas, não foi preso ainda. Como é que um agronegócio vai fechar estradas, sendo que o principal prejudicado seria o próprio agronegócio, que é quem tem que ecoar a sua, sua produção? Então, eu quero lançar para você aqui a pergunta para finalizar é, essa live, porque eu sei que você tem, tem o, o, o seu espaço aí das 8 horas. Mas a grande questão para você... Jânio. O Bolsonaro não foi preso, o Bolsonaro não foi morto. Será que o Bolsonaro não tinha uma pauta secreta e ele saiu vitorioso dessa e nós não estamos sabendo? Jânio, com licença. Com licença. Você falou que o Toninho foi dia 10. Não foi. Foi dia exatamente hoje, 20 anos, quando aconteceu também a desgraça lá nos Estados Unidos. Reportava todo mundo aqui em Campinas para falar do prefeito... Aí teve que sair correndo, porque o avião também, os golpistas, a, o, o, a cambada do capeta derrubou lá nas, as torres gêmeas, e aqui também, Campinas, aí tiraram a vida de Toninho, mas estavam todos os reportes. Ah, aí... então, então foi na mesma data, porque saiu um artigo ontem, andar. eu achei que podia ser ontem, um, então foi, foi no mesmo andar. Tá? Mas eu já vou mas, despedir, mas... com licença, eu já vou despedir, fica com Deus. Boa noite a todos, um abraço, Marcos eu vou sair daqui um pouco, eu vou jantar e vou correndo para a sua live, daqui um pouco beijo no coração, obrigado brotário da semente, boa sorte para quem ganhar o livro aí fica com Deus, tá bom? Obrigado Manezinho Valeu Marcos Valeu, boa noite obrigado. companheiro Manezinho Boa noite companheiro Vamos lá Marcos, a questão está com você Saiu o Bolsonaro vitorioso? Olha, na, na verdade, ontem de noite nós estávamos conversando aí, que nós tivemos uma reunião do PT aqui de Freire Rogério muito produtiva, uh, até tá aí na página, opinião de esquerda, aí, as, as fotos aí da, da reunião nossa aí. Uh, vamos dizer assim, que nós estávamos nós, nós ali numa casa de um agricultor, aí um, um agricultor familiar e daí a gente até estava ali a, nas fotos, a gente saiu sem, sem a máscara, né, para todo mundo conhecer, mas, vamos dizer assim, tudo, tudo seguro, né, tudo tranquilo. Né. Então, a gente comentava nessa parte, só que até então não tinha a soltura aí do Gedel, né, o homem da, da, dos 50 milhões de reais na, na, na, na mala. Né. Uh, vamos dizer assim, se ele saiu vitorioso, é uma coisa que nós não temos sabendo ainda, que, que tá estranho tá muito estranho tá muito estranho isso aí né que nem que nem o companheiro Johnny fala aí ó uh, trancar as rodovia brasileira que nem nós falava trancar as rodovia brasileira não ia gerar mais impacto para a economia não ia prejudicar o dito agronegócio ia ia prejudicar né o agronegócio ia prejudicar com certeza o agronegócio Então vamos dizer assim que se ele saiu vitorioso, é uma coisa, assim, que nós vamos ter que estar tá observando e, quem sabe, se aprofundando, se, estudando um pouquinho mais para nós chegarmos assim, numa conclusão, porque hoje, assim, vamos dizer assim, que não dá para chegar numa conclusão do que é que, uh, que, que... do que do que... Qual é, qual é o fim, né? qual, como, é que, como é que gerou isso aí, né? Porque, justamente, uh, não poderia ser outra pessoa para fazer o que Michel Temer fez? Será que tinha que ser o Michel Temer? Será que, às vezes, não é a terceira via que eles estão tentando, tão tentando fazer? Eu acredito assim, que a uh, terceira via com Michel Temer, será? Então, assim uma, é uma, uma pergunta que fica no ar. né? Fica uma pergunta no ar. Né? Será que não é tentando fazer a terceira via? Como o Bolsonaro, ele viu que fracassou as mobilizações ele viu, todo mundo viu, mesmo bloqueado aí, nove, nove estado aí, né, nove estado, já no, no dia 10 aí, ó, de nove já caiu para sete, uh, na sexta-feira, de sete já caiu para cinco, e tinha até meio-dia para limpar as, as rodovias brasileiras, foi o que aconteceu. Parece que no Mato Grosso ali, ainda parece que tem um povo lá do agronegócio trancando rodovia, mas parece que a PRF já ia descer lá, a madeira para lá, né. Então, assim, uma coisa, assim, que nós vamos ter que estar tá observando, observando o, que, o, o andar da carruagem, assim, para nós chegar a uma conclusão. O que que, o que, que eles estão querendo, né? Dizem que a mobilização de amanhã, né? Era para eles, quem sabe, estar, tá, assim, ó, escolhendo a terceira via. Quem, não sei. É a mobilização de amanhã que eles estavam apontando aí, quem sabe, a terceira via, né? Porque hoje, a primeira via é o Lula, a segunda é o Bolsonaro, mas lembrando aí, que segundo as pesquisas, só que as eleições é o ano que vem, não é agora, né? é o ano que vem, mas segundo as pesquisas, mostra aí, o Lula ganha de, da segunda e terceira e quarta e quinta e décima via, bem tranquilo, ganha bem tranquilo. Então, assim, essa questão aí de agora, da, da, vamos dizer assim, da, da vinda aí do Michel Temer para fazer, diz que ele que fez essa carta... Não sei, não sei, será que nem eu digo, Não será que não podia ser outra pessoa fazer isso aí? Justamente o Michel Temer? Aí, aí assim, uma coisa assim que a gente fica, assim, pensativo, né? Não, não, não sei responder essa parte aí, o que o que, o que, o que significa, né? Tá, vamos dizer assim, ah, porque o Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes? E lembrando, Alexandre de Moraes, vamos dizer assim, ó, Uh, a gente sabe a hora de elogiar, e, e nós sabemos lá atrás, quem que era Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes é o mesmo cara que uh, apresentou as condenações aí, condenando aí o, o Haddad, o Haddad de São Paulo. Lembrando, Alexandre de Moraes, o tempo que ele era ministro aí, ministro aí, secretário de segurança, não ele, ele que ajudou aí, no caso, a divulgar uh, processo que hoje o Haddad saiu, anulou tudo, né? O Haddad não, vê, não deve nada. Né? Alexandre de Moraes. Lembrando que o Alexandre de Moraes é o mesmo cara, advogado advogado de pessoas que faziam parte do PCC. Isso podem olhar na internet ali que vocês vão ver quem é Alexandre de Moraes, né? Então, mas vamos dizer assim que se ele fez essas cagadas lá atrás, predicou o Haddad, nas campanhas do Haddad, predicou, predicou o Haddad. Mas vamos dizer assim que agora, na verdade, ele está ele colocando bandido no seu devido lugar. Então vamos dizer assim que, ao menos ali, ministro ministro do STF, vamos dizer que ele está exercendo o papel dele, ele está colocando bandido no seu devido lugar. O criminoso que estão fazendo atentado contra a nossa democracia, então, será que é porque foi o Michel Temer que apontou aí Alexandre de Moraes, que indicou Alexandre de Moraes, daí ele tinha que fazer um aponte para amizade ali com o Bolsonaro? Uh, lembrando ali, lembrando ali que, pra, que segundo o que a gente está sabendo, que o Alexandre de Moraes não aceitou desculpa do Bolsonaro. Daí uns já falam que o Bolsonaro não aceitou desculpa e não pediu desculpa, né? Então, é coisa assim que, quem sabe, é por causa disso. Que chamaram o Michel Temer para conversar, né? mas é uma coisa assim que nós vamos ter que estar prestando atenção, prestando atenção no dia a dia, porque porque assim que que o, o Bolsonaro se entregou assim de vereda... por isso que é só ver as internet, Facebook, YouTube, TikTok, cara do céu tem algum vídeo de patriotas descendo o pau no Bolsonaro? Não andemos longe, Frei Rogério, Santa Catarina aqui, ó quem fez o tratoraço em Frei Rogério fizeram um ato pró-Bolsonaro em Frei Rogério, e daí de Freire Rogério andaram aí 28 quilômetros até chegar na cidade de Curitibanos, com um trator aí do Mais Alimentos, adquiriu no governo Lula e Dilma. Esses caras hoje dizem, dizem não, não tem mais como apoiar um sem vergonha, um jaguar desses aí, que, que, no caso, ele traiu, traiu a, o, a, o povo dele. Então, assim, ó, eu sei lá. A G, nós, assim, que nem eu falei, eu, eu até fiz um vídeo assim: ó, nós temos que ficar com o pé atrás com, essa, com essa, esse recuo do Bolsonaro. Alguma coisa ele tá tramando. Pode ter certeza, é, ele, alguma coisa ele tá tramando. Nesse aspecto que você coloca desse recuo, tem vários vídeos do, do, dessa turma criticando ele. Ele foi derrotado. Agora, se o que ele queria era algum acordo de bastidor Para livrar a cadeia de algum dos filmes, coisa que a gente não sabe. Também. Ele pode Também. ter sido porque não está claro para a gente qual que era o objetivo dele. Mas obrigado, Marcos, eu não vou estender aqui o tempo, que eu sei que você tem a sua live, está aqui o Mauro Barbosa, só aguardem para a gente fazer o sorteio juntos aqui. Está aí o Nelsinho, boa noite, está aí o Valdir, esse aqui eu já li, ele desce a ripa com o Pereira Manézinho, que era quando o Manézinho estava falando. A companheira Mário, uma Lava Jato, que eles inventaram para tirar o PT e colocar um companheiro militar, exatamente, e conseguiram, infelizmente. Boa noite, companheiros e companheiras, Petista, PT até o último suspiro, tá aí o companheiro Alessandro Santana, grande companheiro aí de Penápolis. É isso aí, companheiro, temos que separar o joio do trigo, tá aí o Valdir Pereira, aqui eu coloquei do livro, então vamos sortear um livro aí, e pode ser um desses que eu coloquei, a pessoa pode escolher, ainda, ainda está em tempo de comentar aí, quero participar do sorteio do livro. Boa noite, companheiro Manezinho, Rádio 13, até PT, até o Último Suspiro, já li aqui do companheiro Alessandro Santana, e vamos lá, Alessandro Lula, e temos que eleger 313 deputados federais. Valdir Pereira, tem angu nesse caroço, companheiro. Certo? É verdade. Vamos entender, é né? entender esse acordo aí. Abraço para o professor Levou Nascimento e abraço para o Oswald. Bom, mais ninguém se inscreveu, vamos lá para o sorteio do livro. Então vamos lá, vamos lá. Saiu, caiu aqui um dos, um, do, um dos papéis, mas peguei esse daqui. Então vamos ver. Então tá aí a companheira Mari Antunes, é a sorteada vai escolher um desses seis livros e receberá, e me manda o endereço aí, inbox depois, e eu vou mandar aí, Frei Rogério vai receber um desses livros aqui que você escolher, e boa leitura aí, um oferecimento, Debrotar da Semente, Incentivando eu... a Leitura, e livros eu... Brasileiros. Compa... Oh, Ribeiro, a uh, de... Maria Antunes é de, é de São Cristóvão do Sul. Ah, então não é de Frei Rogério, mas então é São Cristóvão do Sul, não tem problema. Isso, é isso São aí. São Cristóvão do Sul. A Raquel Tanaka, boa noite, companheiro Jânio, tamo junto, PT até, até o último suspiro. A Raquel Tanaka, ela foi a sorteada do sorteio que o Brotar da Semente fez. Ela, o companheiro Alencar, está providenciando já o livro aí que ela ganhou, e ele encaminhará para ela, que o manezinho foi sorteado e passou para ela. Obrigado aí a todos e a todas que acompanharam essa live, vai ser colocada também no canal no YouTube Brotar da Semente, vamos nos inscrever aí, tanto no Brotar da Semente, quanto no YouTube do companheiro Marcos André Rodrigues, acompanhar a live lá do Marcos André Rodrigues, lá na Opinião de Esquerda, e também quem puder doar aí, Pix para o canal do companheiro é, Opinião de Esquerda, porque isso contribui aí para fortalecer a divulgação, para ele poder dedicar um pouco mais, para ele poder melhorar os equipamentos, a internet e etc, para poder fazer as suas lives e trabalhar e combater aí pela esquerda, porque em Santa Catarina nós sabemos que há um conservadorismo muito grande, depois nós queremos fazer isso. uma live sobre isso também, porque o, o trovão é fruto de um conservadorismo aí. Que nós falamos só uma introdução aqui, ainda tem véio da Avan tem um monte de coisa. Somos vizinhos com o companheiro Marcos André Rodrigues. Então vamos lá. Obrigado, então. Palavra para você aí para a saudação final, companheiro, e agradeço imensamente você ter tirado esse tempo para essa prosa com a gente aqui. Eu agradeço aí a, a participação aí na live aí com o companheiro Gênio Ribeiro. Sempre a gente está disponível na hora que, que der aí, né? E a gente fica agradecido aí a toda a companheirada que participa aí, assista as lives, tanto nossa aí, na, junto com o Jânio Ribeiro, junto aí com a página Opinião de Esquerda. Eu não sei o que está havendo lá na, na, pela página Opinião de Esquerda, esquerda que a gente, a gente adicionava os companheiros, não está não tá tendo. Quem sabe é por causa dos dos bloqueios, só vai normalizar lá o dia sete do mês que vem, ainda mas chega, então assim, a gente tem que, tem que ir meio sozinho peleando ali e, e olhando os comentários, né? mas assim, cada vez que o Jânio Ribeiro, o Manezinho, os companheiros entravam, era, somava muita força, né? então assim, agora, não estamos não conseguindo, não sei o porquê, né, o porquê que, que está acontecendo isso aí, né, então a gente, a gente fica muito agradecido, e pode ter certeza que nós estamos juntos na, na luta aí. Maravilha, Boa companheiro. Todos, Boa noite, Brasil. Boa noite, Frei Rogério. Boa noite, Marcos André Rodrigues. Boa noite, Raquel, Mauro, Mari, Manezinho. Companheiro Valdir, Alessandro Santana, Mari Antunes, Mauro Barbosa, Nelcinho, Enfim, vários companheiros aí. O, o companheiro Agostinho, o companheiro Guilherme, Agostinho Marian, enfim, todos que participaram conosco aí, boa noite, e vamos lá agora para a página Opinião de Esquerda, porque daqui a pouco estará lá o Marcos André Rodrigues. Grande abraço, fiquem com Deus, e a luta continua, como diz o Manézinho, na fábrica e na rua. Isso aí, boa noite a todos.